O coco é o dom que eu transformei no meu maior bem. Benção encantada. Eu me sinto viva quando eu volto, quando eu saio da minha casa, quando eu vejo as pessoas voltando para o teatro, quando eu vejo o teatro lotando. É maravilhoso estar podendo abrir um festival, né? poder abrir um festival desse tamanho, dessa importância. A gente está muito emocionado nesse momento que a gente está voltando com toda a força e com toda vontade. Coração bateu Coração bateu, coração bateu, ele bate mais forte que ele. Depois de dois anos poder voltar com, com essa energia, com essa força, eu acho que não teria maneira melhor de abrir o festival mesmo. Ele representou muitas coisas de várias formas, acho que foi um espetáculo essencial para a abertura do feat, que é um... Um festival tão importante assim para a cidade, eu acho que todo mundo devia estar aqui para ver isso. Totalmente necessário por ter abordado pautas muito, muito importantes no Brasil. A migração interregional que eles abordaram no, na apresentação foi muito bacana. Depois de dois anos nesse ato, sem nada, a expectativa é gigantesca. E mais do que isso, eu acho que o texto de abertura ali, do vídeo de abertura, deu pra gente uma ideia do tom que o festival traz, engajado politicamente e pra trazer críticas importantes que a gente precisa agora na sociedade. Coração bateu, coração Eu espero que o público venha com esse ânimo também, assim. é, como eu disse, sou estudante de teatro e eu quero absorver tudo que eles tiverem para me mostrar. A minha expectativa é sempre alta, eu participo do FIT já há 11 anos e eu comprei todas as peças, simplesmente, então vou estar aqui todos os dias. O espetáculo ele reuniu tudo de mais completo, né, ele trouxe bastante cultura brasileira, música, é, dança, teatro. É, acrobacias. O FIT sempre traz uma possibilidade de, de novas amizades, de encontros, de é, poder ter espaços de discussão para é, questões sociais, questões políticas uh, e filosóficas. né? Nada como um bom teatro para pensar nas questões da própria vida da existência.